quer nos impor. Pode ter certeza O soldado que vai à guerra E tem medo de morrer É um covarde Jamais Temerei alguns homens Aqui no Brasil Que querem por a sua vontade A vontade do Brasil É a vontade de Deus E a vontade aqui na terra é a vontade de cada um de vocês. Saia, presidente. Nunca o Brasil teve um time de ministros como, graças a Deus, eu tenho. escolhidos pelo critério técnico. E cada vez mais, cada um deles vem dizendo a que vem. Do meu lado aqui.